Três ministros do governo Lula tentam emplacar ou já emplacaram as suas mulheres em tribunais de contas, com cargos recebendo aí até 41 mil reais até os 75 anos de idade. O povo brasileiro! Imagina uma mulher de 30 anos de idade que você vai ter que sustentar até os 75 anos, recebendo 41 mil reais, sendo que a gente sempre sabe que para elite do funcionalismo público, você tem aumentos recorrentes, então esses 41 mil ao longo de todas essas décadas ainda vai aumentar e depois, claro quando ela bater os 75, você vai pagar a aposentadoria dessas três, um deles é o principal ministro do governo Lula, o Rui Costa, né, vamos falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você entrar no meu novo canal o Cata Games, em que nós vamos fazer lives aí de game já tem algumas lives gravadas na Twitch, já publicadas para vocês assistirem Tirem e comentarem Também entrar no Clube MBL para receberem informações de bastidores Do que acontece aqui em Brasília No Instagram pra gente bater um milhão de inscritos E é isso aí, vamos que vamos Bom, o Rui Costa tá tentando Emplacar né, no Tribunal de Contas é, Do Estado a sua esposa E qual é a qualificação da esposa dele? Você né? pode imaginar Bom, a esposa do ministro Rui Costa Pode ser uma contadora Pode ser uma administradora Pode ser uma pessoa com experiência política Pode ser uma pessoa do meio jurídico Uma operadora do direito, uma jurídica. A bacharel né, em direito, não, ela é uma enfermeira, ela é uma enfermeira que há oito anos a profissão dela é ser primeira dama, né, liderando uma ONG, né, ligada a, a, ironicamente, né, uma ONG, organização não governamental, ligada, né, ao, então, governador, que deixou a Bahia absolutamente destruída, um dos piores índices de segurança, de educação, enfim, né, um governo que foi um absoluto desastre, o sujeito assumiu como principal ministro uh, do governo Lula e tá tentando, já um carguinho pra mulher e a mesma coisa já fez uh, Renan Filho, que também é ministro de Lula vamos lembrar, o Renan Filho, que é filho de Renan Calheiros, é né, ministro do Lula e que foi a favor do impeachment né, do MDB, então mais uma vez aquela história do golpe né se falecendo. não só né, o sujeito é, tem um cargo no governo como ainda consegue um cargo a esposa no tribunal de contas tá aí o golpista fazendo parte do governo né e pra além disso, Wellington Dias que também foi governador Também indicando a mulher para o Tribunal de Contas da Bahia Uma coisa absolutamente imoral Mas infelizmente hoje ainda não é ilegal Vocês acreditam que não existe lei que trate de nepotismo? Que hoje a gente só tem uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Para tratar sobre alguns casos específicos de nepotismo Mas ainda há muita margem para nepotismo? Pois é, eu fui relator na comissão de trabalho né, e serviço administrativo administração pública do projeto que criminaliza o nepotismo, né? E eu aprovei esse relatório na comissão, fui nomeado relator mais uma vez na Comissão de Constituição e Justiça, dei meu parecer favorável, só que sabe quem barrou, sabe por que agora vai ter mamata para mulher de ministro petista por causa de Jair Bolsonaro, Porque No meu relatório eu incluía chefia de missão diplomática, né? Ou seja, um presidente da República não poderia nomear um Parente para uma embaixada, ou seja, exatamente o caso de Jair Bolsonaro com bananinha, né? Que tem aquele inglês do Joel Santana. Não, não, não, ele não sabe o que ele estava fazendo. Que é a cuja experiência, né, no exterior é fritar frango, fritar hambúrguer no lugar que nem até no início ele mentiu. Ele falava que fritava hambúrguer, e aí foram atrás do lugar, o lugar só fritava frango. Então nem ele sabia, porque talvez ele era funcionário fantasma de quem fritava alguma coisa lá. E ele queria, né, ser nomeado como embaixador nos Estados Estados Unidos, por isso os bolsonaristas barraram o meu relatório na Comissão de Constituição e Justiça e ele nunca foi aprovado. Agora, os petistas estão aproveitando esse vácuo legal pra, claro, colocar os seus apaniguados políticos em cargos. Olha só, gente, se isso não mexe com, com vocês, não, não, não, não, não, você não sente aquele, aquela, pelo menos uma cócega, vai na, na alma, você já está morto por dentro, né? Imagina uma mulher de 30 anos de idade ficar com 45 anos recebendo mais de 40 mil reais do seu dinheiro para ficar fazendo absolutamente nada, nada, porque não tem experiência, porque não tem capacidade técnica para isso, vai passar todo o trabalho para assessores, e mais do que isso, nem tem tanto trabalho assim a ser feito dentro do tribunal, dos tribunais de contas dos estados. Então, meus amigos, agradeço mais uma vez Jair Bolsonaro e os bolsonaristas contribuem com o PT, dessa vez com o cargo que você, que tá aí no emprego informal, que você que tá aí recebendo mil, dois mil reais e agora vai passar a pagar imposto de renda, né, porque a promessa de não pagar imposto de renda até cinco mil reais agora ficou impagável, de repente o governo descobriu que existe conta pública e não vai conseguir cumprir a sua promessa, então você que tá aí com dois mil reais vai passar a pagar imposto de renda, vai pagar, né,